E para quem ainda não sabe, com muito orgulho, muito orgulho, eu trabalho com tráfego pago e também produto desde 2018. Quatro anos na jornada e estou aqui para compartilhar e trazer para você conhecimento e experiência ao qual obtive campo de batalha. E nesse vídeo, nesse conteúdo, eu vim trazer para vocês um conteúdo que é o qual me pediram que eu criasse para você aqui no canal de como aquecer um perfil de Facebook. E nesse conteúdo eu fiz questão de criar um perfil totalmente do zero para fazer junto com você o passo a passo de um aquecimento correto. Reto e assistivo já te adianto que muita gente Ok eles ensina por aí na internet e passa para vocês passar para muita gente aquela listazinha de como você fazer aquele pré-aquecimento informando eles inclusive até gurus que também já acompanhei e eu fiz exatamente o que eles me pediram que fizesse exatamente aquele processo que ele ensinava ali é né, sobre o aquecimento de perfis e naquela experiência que eu tinha naquele tempo então eu executava exatamente o que eles me falaram e sempre eles me incentivavam a fazer ok e passava para gente o que é gente fazer o processo de aquecimento de sete dias de 14 dias de 20 dias e nunca funcionou para mim porque eu fiz tudo seguir tudo à risca e depois de ter executado tudo que eles tinham me falado nada tinha dado certo eu fiz isso seguir risco exatamente o que eles me falaram eu segui ali o processo de sete dias de 14 dias ok e de 20 dias não funcionou para mim beleza então um certo dia com toda essa bagagem com todo esse perrengue que eu tinha passado tá com muitas contas de anúncios bloqueadas muito perfis restritos contas de anúncios bloqueadas então eu resolvi parar para me analisar e refletir e ver dentro de mim mesmo aonde que eu estava errando então eu parei exatamente de ouvir esses gurus. E comecei a ouvir a minha própria intuição. De ouvir mesmo a pessoa dentro de mim. Então depois de um certo dia, depois de muitos perrengues. Que eu, qual eu tinha passado ali. Eu resolvi criar e testar os meus próprios aquecimentos de perfis de Facebook. Então eu executei. Então o que deu mais certo para mim foi o processo de aquecimento de 30 dias. Então não tem essa. Se alguém aparecer para você e falar. Ah, tem um aquecimento de 7 dias. De 12 dias. De 15 dias. De 20 dias. Fuja disso aí, tá? Aqui é campo de batalha, experiência própria. Então eu executo o mesmo processo até hoje. Eu tenho diversas perfis, diversas BMs, diversas contas de anúncio. Então por meio de todo esse conhecimento e essa experiência eu obtive campo de batalha. Eu realmente executo hoje, tá? O que realmente funciona para mim, que eu faço, eu mesmo testo, eu mesmo elaboro, eu mesmo crio, eu mesmo executo todos os meus processos estratégicos nas minhas campanhas de anúncios, todos os meus projetos, inclusive de meus clientes. E nesse vídeo, nesse conteúdo, eu venho abordar exatamente o que eu aplico em campo de batalha. Como você criar e configurar, aquecer um perfil de forma estratégica, alinhada e profissional. E, inclusive, vou deixar para você aqui uma lista aqui debaixo do vídeo, aqui, então clique aqui. Segue toda essa estrutura que eu otimizei melhorei para você então segue o vídeo que é onde eu ensino a você com o perfil do zero a como configurar estruturar de forma profissional e estratégica um perfil você fazer aquele aquecimento ali em tempo real, você fazer aquele aquecimento que você não vai levar uma restrição, você não vai levar um bloqueio ali à toa. Muito cuidado, então muita gente ensina isso aqui, então fica comigo, assista esse conteúdo aqui até o final porque vai ser muito importante. Se você já gostou da ideia desse vídeo, desce aqui embaixo, já se inscreve no meu canal, deixa o seu like e o seu comentário que vai me ajudar bastante tá? a me motivar e isso vai me motivar a trazer mais vídeos, mais conteúdos assim como este para você aqui no canal para ficar mais claro para você não se preocupe que eu criei um processo que eu criei uma estrutura estratégica que você pode estar aplicando eu deixei aqui embaixo do vídeo aqui na descrição aqui clique aqui embaixo pegue todas essas informações essa estrutura e aplique na criação na montagem do aquecimento do teu perfil do Facebook então isso é muito enrolação, bora para o nosso conteúdo que eu vou te mostrar para vocês aqui como que você faz e é lá exatamente que eu vou te ensinar a dar os primeiros passos para você fazer da forma certa e não levar um bloqueio aí à toa, como muitos aí ensinam errado, como muitos aí realmente fazem então simples, bem feito, o feijão com rosto bem feito, poucas pessoas executam, poucas pessoas fazem e também eu quero te desafiar a você implementar, se você implementou, realmente clique aqui embaixo deixa aqui no seu comentário aqui embaixo, Volta aqui nesse mesmo conteúdo, nesse mesmo vídeo deixa aqui um comentário aqui, coloca aqui desafio Feito! para nosso conteúdo aqui na prática. Então, eu resolvi criar um perfil aqui 100% do zero para te ajudar para você entender como é que faz o um processo no é Pegar um perfil já pronto, porque não ficava uma coisa muito assim preparada, muito inviável para ajudar as pessoas. Então, nesse caso aqui, nesse quesito, eu resolvi criar. Acabei de criar esse perfil, tá? Do zero mesmo, para a gente fazer esse processo aqui junto. Mas lembrando que é muito importante você fazer também, porque além de tudo isso aqui, a autentificação de dois fatores, beleza? Inclusive, eu já gravei vídeos também, ensinando você como que você faz para fazer esse processo executa isso aqui o okay? que ao criar o perfil que é muito importante isso vai trazer mais segurança porque okay? mais qualidade até o perfil então vai facilitar muito aí também é para possíveis futuros bloqueios tá bom você pode ter ao longo da sua jornada do teu negócio do teu projeto então como você já é ciente você já sabe quando você cria o seu perfil você já vem com perfil assim, e você já recebe o perfil assim ó você já recebe o perfil assim ó todo aqui né sem nenhuma performance específica Beleza então primeiro passo que você vai ter que fazer e faz isso devagar se você bobear aqui dentro você vai levar uma restrição Ok não exagera aqui dentro de forma inadequada você vai perder o teu perfil Beleza então experiência própria nem para vocês aqui balela não é coisas que me falaram que eu peguei em cursos nenhum porque os cursos aí por aí isso aí ser baboseiros até então aqui no meu canal que vou te mostrar para vocês aqui as formas corretas ok e certo aqui você pode estar executando é para você aquecer o seu perfil no Facebook e deixando bem claro que nesse vídeo nesse conteúdo eu não vou te ensinar você como aquecer uma conta de anúncio como você aquecer uma BM não a foco principal aqui é somente é o ao perfil tá 100 voltado ao perfil e claro com isso certo então que é que você vai fazer aqui o primeiro passo que você tem que fazer você tem que adicionar aqui uma foto de perfil beleza vamos colocar aqui uma foto Certo? vamos pegar aqui uma foto aqui do computador outro ponto muito importante coloque fotos realmente reais fotos verdadeiras beleza então, eu vou pegar aqui você pode colocar aqui uma descrição tá sempre gerando confiança gerando impacto gerando realmente valor para o facebook então se você quer vender produto teu se você quer trabalhar né honestamente né ajudar as pessoas com teu produto ou serviço né você, você vai ter que trabalhar você vai ter que trabalhar honestamente, né, para realmente gerar valor. Então, dentro do perfil do Facebook é a mesma coisa. Você vai gerar valor para o Facebook, ok? Quanto mais informações reais e sinceras, verdadeiras, melhor vai ser para você, tá? Mas você vai gerar valor para o Facebook, o Facebook vai confiar mais ainda em você. A ideia é de você ganhar aquela confiança que você não tinha antes, tá bom? No Facebook, beleza? Então vamos colocar aqui uma descrição, tá? Eu já tenho aqui uma descrição já pronta aqui já, ó. Inclusive, vou pegar aqui, ó tá vou colocar aqui ó descrição sobre mim tá você pode colocar aqui também uma uma, uma descrição para seu negócio Beleza não tem problema Beleza então coloquei aqui essa descrição coloca uma coisa real coloca uma coisa verdadeira Beleza para você não tomar aí um bloquinho depois aí né por bobeira salva e aqui vamos colocar uma foto de capa tá tá aqui o nome aqui é Miguel Alves tá aqui sou eu beleza aqui em um casa eu coloquei Alves Alves, tá vendo, ó, Miguel Alves Alves, eu cometi aqui esse erro, beleza, mas isso aqui, eu não vou mexer agora, Porque okay? qualquer erro que você tiver, o okay? que você colocou seu nome aqui, colocou nome, o nome seu sobrenome aqui errado, por exemplo, como eu coloquei aqui, ó, tá, eu coloquei duas vezes aqui, ó, Alves Alves, tá vendo, ó, então não mexe nisso aqui, não tente alterar, beleza, se você tentar alterar, você vai tomar uma restrição e um bloqueio, por quê? Porque teu perfil é novo, você não pode mexer quando o perfil ele é novo, então até ganha confiança com o Facebook nesse processo, beleza? Aí sim você vem, você pode estar alterando isso aqui, tá? No caso aqui, ó, tem duas vezes alves, alves, alves, eu vou tirar um desse aqui, tá? E vou colocar um outro nome, tá? Que é o meu nome, beleza? Então faça coisa real, verdadeira, tá bom? Então como clicar aqui, vamos colocar agora uma foto de capa aqui, ó, muito importante isso aqui, ó. Carregado do meu computador, vamos colocar aqui, ó muito importante isso aqui. Uma outra coisa aqui que é muito importante que muita gente caga para isso aqui. As pessoas não tá nem aí. Acho que isso aqui é balela. Acho que isso aqui é palhaçada. Acho que isso aqui é bobeira. Acho que isso aqui é é isso e aquilo. tô mostrando para vocês aqui o que realmente eu faço. Mostrando para vocês aqui, tá? Pela minha experiência, que é a qual eu sempre estou em campo de batalha, eu tô fazendo perfil todos os dias, praticamente. Certo? Então eu tô mostrando para vocês aqui o que eu faço. Então se tem outra, outras pessoas que vão realmente que vão criticar, se tem outras pessoas que vão falar de X e A e B Cara, ó, então nem aí não, tá? Tô mostrando pra vocês aqui, a porra real íntegra o que eu faço, o que eu realmente executo, o que dá certo pra mim, tá? Eu não vou em onda de, de gurus, eu não vou em onda de gurus e nem de pleno eu não escuto ninguém, tá? Eu escuto mesmo o meu campo de batalha, eu escuto a mim, eu escuto o meu negócio, os meus projetos, tá? De verdade, então então pega esse meu conhecimento, a minha experiência, ok? E começa a aplicar isso aqui, começa a, a executar né, os processos simples e validados que eu passo para você aqui no canal de mal totalmente gratuita. Então vamos colocar aqui, ó, uma biografia aqui, tá, ó? Adicionar biografia, clica. Pronto, eu acabei de colocar aqui a descrição uma breve apresentação sobre mim, tá? Ó, me chamo Miguel Alves. É, há quatro anos venho trabalhando como gestor de tráfego na internet. Então, perfeito, vou colocar aqui salvar. Então, coloca que sempre tudo de acordo, alinhado em cima do teu negócio, da tua empresa. Torne muito real o teu perfil. É isso que eu quero deixar para vocês bem claro torne real o teu perfil para você ganhar confiança do Facebook Gere valor para o Facebook Ok Gere valor para o Facebook Clica aqui em salvar Beleza que então, perfeito vamos colocar agora editar detalhes clica que você pode colocar aqui também você pode configurar isso aqui Vamos colocar aqui uma cidade aqui Natal tá vamos isso aqui é muito importante também tá isso aqui o Facebook lê muito ele identifica isso aqui ok ele lê tudo isso aqui vamos colocar aqui uma cidade aqui perfeito coloquei, cliquei em salvar, coloquei, ó, coloquei, cliquei em salvar, e perfeito, tá? Vamos colocar aqui outro, outro ponto aqui, ó. Informações básicas de contato, vamos colocar isso aqui é muito importante também, isso aqui é muito, muito, muito importante. Aqui você pode colocar também os links dos sites também que você tiver, também é muito importante colocar no site. Tá? Vamos colocar aqui, ó. Sites e links sociais. Se você não tem um site pode colocar aqui o um link do teu WhatsApp pode colocar um link de uma página sua específica, tá? Então é muito importante isso aqui, vai gerar valor, tá? E complete aqui, ó, informações básicas. Complete isso aqui também, tá? Coloque isso aqui porque isso aqui também vai, isso vai gerar um ênfase mais ao Facebook. Esse ponto aqui é muito importante que você faça, que você execute curte isso aqui, tá? É adicionar um telefone celular. Nesse ponto aqui, ó, vou clicar aqui nele. Beleza? E aqui, ó, ele vai pedir para você colocar aqui o um número de telefone, tá? Olha só, tá nessa conta aqui eu não tenho um telefone telefone nenhum nessa conta aqui eu não tem telefone nenhum porque é uma conta nova obviamente ok então você vai colocar aqui ó você vai adicionar aqui o um número de telefone tá eu vou colocar aqui você vai colocar aqui o código do país que é o Brasil tá e aqui você vai colocar o número de telefone tá coloca o número de telefone seu beleza e aqui você vai clicar em continuar ah, então eu não vou fazer isso aqui agora beleza mas você pode estar fazendo aqui para confirmar o teu perfil você vai receber um código no seu celular Ok, e o código você vai injetar ele aqui dentro, ó. colocou o código aqui dentro, você vai clicar em confirmar, beleza, ele vai só carregar e vai só confirmar o teu perfil, perfeito, carregamos, certo, vamos voltar agora para cá agora, ok, sites e links sociais, você vai colocar aqui, ó. ok, um site que você tiver, então, então é muito importante se você tiver um site aqui específico, ó. no caso meu aqui, eu vou, eu vou colocar aqui, ó. Pronto, coloquei que meu site tá o www.autonomon.online, beleza? coloquei aqui o um site meu, certo? Então eu vou clicar aqui em salvar, coloquei aqui o um site, beleza? E se você quiser colocar mais um outro link na né? social, você pode clicar aqui, beleza? E você pode também tá colocando aqui um novo link, beleza? Vou clicar aqui, ó. Tá, você pode colocar, inclusive, o teu Instagram, isso também é muito importante quanto mais você puder estar tá injetando que eu colocando informações reais verdadeira mesmo isso vai gerar mais confiança mais valor para o Facebook e nisso vai impactar bastante no processo de aquecimento do seu perfil Então vamos clicar aqui ó tá tem vários botões que você pode estar tá colocando aqui tá então vou colocar aqui do WhatsApp por exemplo tá colocando aqui do WhatsApp e aqui eu vou colocar o um link aqui tá você tá colocando aqui um link que é muito importante isso eu então, vou colocar agora o um link aqui dentro tá Perfeito, e aqui nessa parte aqui de informações básicas, tá, você pode manter aqui, tá, tá tudo certo aqui, ó, gênero, que é ele, no caso masculino, tá, tudo certo. Aqui é a data de nascimento, tá, isso aqui é, é real, isso aqui é verdadeiro, também, beleza. É, você pode manter aqui com o resto das configurações, beleza, você pode manter, você pode vir aqui e salvar, ó, salva. Perfeito, tudo certinho, então, eu escreva aqui, ó, escreva alguns detalhes sobre você, então você pode, tá. Colocando aqui, vou pegar aqui uma uma você pode estar colocando aqui sobre o seu negócio, tá? Então, quando é que se trata aqui desse perfil, cara, é de empresa, tá? É de negócio, é de business. Beleza? Então não é nada como coisas pessoais. São realmente coisas de negócios, tá bom? Coloca é, coisas sobre o seu projeto, tá? Sobre a sua empresa, sobre os seus serviços. Certo? Então coloca isso. Vamos pegar aqui uma, uma copinha aqui, ó. Vamos colocar aqui dentro. Perfeito, olha só. Que massa, né? Tudo bem bem legal que eu posso estar tá corrigindo aqui ó posso estar tá corrigindo aqui tem alguns nomes aqui vender e tá, tal pode estar tá corrigindo aqui também e perfeito certo vou clicar aqui em salvar é isso aqui é uma breve descrição né sobre mim né sobre você minha... aqui é uma descrição sobre o meu negócio tá bom sobre a minha empresa sobre meu serviço sobre o meu projeto então coloca aí também de acordo com o teu Perfeito, ó, Deixa um, um atualizar, tá, ó, você pode já, pode ver que já ganhou performance, já o perfil, tá, olha só que interessante, tá, já temos aqui uma apresentação, já temos aqui uma biografia já criada, ok, Tô gerando valor para o Facebook, estou gerando aqui credibilidade para o Facebook, beleza, então você pode estar tá colocando aqui mais coisas também, no caso aqui ó, adicionar hobbies, você pode estar tá, tá colocando aqui também, ó, okay? tudo que for de acordo aqui com o teu negócio, você vai colocando um pouquinho também sobre você, tá, para gerar mais confiança, viagem, Perfeito. qualquer agora. Selecionar aqui alguns tópicos aqui. Que realmente que me interessa. Eu vou clicar agora em salvar. Perfeito. E para gerar mais valor ainda, eu vou clicar aqui ó, em adicionar destaque. Vou clicar. Pegar aqui. Ó, vou adicionar um novo, tá? Porque eu quero gerar, eu quero gerar valor. Beleza? Eu quero gerar valor para o meu negócio. Eu vou clicar aqui nessa imagem. Tá? Eu vou colocar aqui uma imagem minha. Beleza? Vou clicar em avançar e salvar. Então, eu posso colocar aqui vários, vários, tá? Quanto mais eu, eu puder postar aqui dentro aqui agora, tá? Eu vou gerar valor. Olha só, apareceu aqui, tá? Um pouquinho aqui sobre o meu negócio. Posso selecionar aqui, ó, várias também, inclusive, várias. Ó, vou, vou colocar aqui várias fotos. Beleza? Peguei essa aqui. Posso abrir aqui, ó. Quem coloquei várias imagens aqui. Vamos clicar agora em avançar. E salvar. Perfeito, tá? Tudo ok. Já feito aqui, já. Isso aqui é muito importante. Tá? Vamos clicar aqui em, em fechar. Você pode ver aqui, ó. Vou dar aqui um atualizar na, pá na página. Vou dar aqui um atualizar aqui na página. Olha só que lindo, né? Tá ficando, tá ganhando performance, tá ficando legal. Isso aqui tô gerando valor para o Facebook. Esse aqui é o processo de aquecimento de um perfil: gere valor, coloque informações reais verdadeiras, tá? Até agora, tá um momento, ok? tô fazendo tudo de forma correta, tudo conforme as políticas de privacidade do Facebook. Outra dica extremamente importante: leia as políticas de privacidade do Facebook. Isso vai te deixar você mais sábio, mais profissional e mais inteligente para você trabalhar bem nas suas campanhas de anúncio, nos seus perfis, no todo o processo de crescimento que tu executar a partir de agora. Já dito isso aqui, já feito algumas coisas aqui, que é muito importante, estou gerando muito valor aqui para o Facebook. Então, já me passa aqui para mim aqui, ó. Ele já me fala aqui, ó, seu perfil. Ele já me fala aqui, ó, seu perfil. Adicione detalhe para se conectar com mais amigos e ajudá-los agora contar com você, então vou clicar, aqui, clicar aqui em começar, ok? Isso aqui é muito importante, cara. Adicionar detalhes, ok? Ó. Isso aqui é muito legal. Inserir a cidade, ok? Vamos colocar aqui, ó. E pronto, preencher aqui, ó. E pronto, preencher aqui algumas informações. Que isso é muito legal. O Facebook gosta disso aqui, tá? Ó. Salvei. E perfeito, tá? Olha só que biografia linda. Ok? Então, isso aqui, ó, gera muito valor, muito credibilidade para o Facebook, tá? Então, você vai fazer aqui algumas postagens também, inclusive, ó, vamos pegar aqui uma imagem, tá? Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui público, beleza? Concluir. Vamos colocar aqui uma imagem aqui do nosso negócio. Ok, coloquei aqui uma imagem de mim, coloquei aqui uma imagem minha, beleza? Uma imagem minha. Agora, eu vou colocar aqui agora uma descrição sobre mim agora, tá? Eu vou colocar aqui o que eu faço aqui, ó, tá? Sobre o que eu faço aqui, ó aqui eu informo que que eu sou gestor aqui tá ó nessa copa vou colocar aqui uma copa aqui um texto ó. e perfeito tá aqui eu aqui eu informo aqui nessa copa que eu informo que eu sou gestor de tráfego tá Tem aqui ó só arrumar aqui alguns dados meu aqui ó perfeito tudo alinhado ok tudo bem organizado tá eu sou bem organizado eu gosto de fazer as coisas tudo bem feita que okay? para depois aí a gente não tá tendo aí é, é grande percas aí à toa, beleza? Então, bom, feito isso aqui, eu vou clicar agora em publicar. E perfeito, olha só que copo bonito aqui, né? Cara, minha página, cara, o meu perfil tá ficando muito confiável para o Facebook, ok? O Facebook gosta disso aqui. Então, você já começa por aqui já, o seu aquecimento, né, estratégico do teu perfil. Mas isso aqui, é realmente, é simples, não é fácil, é simples, tá? Porque se você quiser besteira aqui, cagada aqui dentro, Facebook vai te bloquear, vai te restringir e você vai perder teu perfil à toa, tá? Então, tudo aqui tem um sentido, tudo aqui que eu tô fazendo aqui junto com você, tem uma, um sentido por detrás, tem um processo por detrás, tem uma estrutura que realmente deve ser feita e executada, ok? Aqui não é um perfil comum, aqui não é um perfil bobeira, aqui não é um, não é um perfil de uma pessoa comum, aqui é um perfil de um anunciante, para você trabalhar de forma estratégica e séria e profissional. E perfeito. As postagens que você tem que fazer exatamente são essa aqui, que são muito importantes, tá? Que você, para você colocar aqui, tá? Uma capa, colocar um perfil, você vem aqui, colocar todas essas informações necessárias junto com a apresentação, coloca todos os dados que verdadeiro, coloca o seu Instagram, coloca o seu WhatsApp, coloca um site se você tiver, ok? Então estrutura tudo isso aqui, ó. Isso aqui tá gerando confiança, valor para o Facebook. Beleza? Faça uma postagem do seu negócio. Fala aqui, ó. O que é que você é? O que é que você faz? Então coloca aqui, ó, você, coloca aqui a imagem do seu negócio, coloca aqui também. você Coloca aqui também aqui na parte de hobbies, também, alguma coisa que eu possa te representar. Pode representar o seu negócio, a sua empresa, o seu produto. É tá? muito importante isso aqui. Então faz essas postagens aqui, que é muito legal. E de início, como o perfil ele é muito novo, ok? Acabei de criar esse perfil, você também criou o seu perfil, então você não mexe mais em nada, você já fez o necessário. Ok? Você gerou valor, você deu um impacto aqui, gerou confiança para o Facebook. Ok, então não mexe mais em nada e deixa agora para fazer agora o restante do pré aquecimento agora durante os dias tá do mês, ok? E você vai gerando mais cada vez valor para o Facebook. Então isso aqui é muito importante. E nesse processo, se você também quiser entender como é que faz também uma página, uma fanpage alinhada e profissional e correta, deixa aqui embaixo porque também é muito importante a tua jornada você trabalhar bem todos esses quesitos. Porque em todos os momentos se você vacilar você vai perder, tá, o teu perfil aí por completo. Ok? Tanto que na criação da fanpage, como do próprio perfil em si. Certo? Então fica essa dica para você também, muito importante. Toma muito cuidado. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, aqui, desce aqui embaixo, aqui. deixe seu comentário, aqui, seu like. Não se, não se esquece de se inscrever no canal, porque isso vai me ajudar muito, tá? Isso vai agregar muito valor para mim, vai me incentivar e me motivar a trazer mais, fazer mais conteúdos assim como este para você aqui no canal. Um forte abraço, fique com Deus e até o um próximo conteúdo.